O sistema Invisalign representa a maior revolução tecnológica da ortodontia dos últimos anos. É realizado por uma sequência de alinhadores transparentes, removíveis e que se encaixam perfeitamente nos dentes, tornando-os praticamente invisíveis. Não possui brackets e nem fios, como na ortodontia fixa convencional. O paciente não tem restrições alimentares, ou seja, você pode comer a sua pipoca à vontade sem se preocupar em ter alguma peça do aparelho soltando, quebrando ou machucando. Você poderá remover os alinhadores para comer, escovar os dentes, usar fio dental ou em ocasiões especiais. Se você tem alguma dúvida, deixe seu comentário aqui embaixo. Eu vou ter o prazer em responder e até o próximo vídeo!